olá galera tudo bem seja muito bem vindo aqui ao canal crypto space marketing e neste vídeo vou mostrar a você o nosso robô forex trader global seja muito bem vindo e aqui você vai ver como você não precisa mais esquentar a cabeça com empresas que somem com seu dinheiro com donos que dão um calote, dão um golpe, dizem que foi hacker e dizem um monte de coisa aí e o seu dinheiro some. Empresas aí que dizem que são de marketing multinível e na verdade são pirâmides, Tá? não que eu sou contra o marketing multinível, creio que existe sim empresas boas de marketing multinível, mas recentemente temos sido assim, surrados por empresas que dão calote e somem com o seu dinheiro. Fique comigo, acompanhe até o final esse vídeo, que você vai ver como você pode adquirir o seu por um preço fenomenal, valor fenomenal, é muito bom a qualidade desse robô pelo preço que ele tem. A gente está falando aqui do grupo Seed Group International, okay? desenvolvedores da Indonésia, já estão com robôs operando desde 2013. E esse aqui é o nosso, aqui está a marca da empresa, a f Group. Eu vou entrar, mostrar o site para vocês daqui a pouco. Rodou, robô rodando, gostei muito desse robô. Tá? É, hoje, só hoje, que é o. Hoje estamos no dia, eu vou dar uma um zoom aqui hoje é 29 de novembro ok pessoal e estamos aí com lucro já pela manhã aí de meio dia e vinte já de quatro dólares e 55 tá esse aqui é a conta real tá bom não é conta demo ok? a é conta real funcionando tá temos aqui negociações acontecendo então estamos gostando muito do funcionamento desse robô pessoal é, vou mostrar para vocês também agora a aceitação do pessoal por este robô. Já faz uma semana, tá? Comecei dia 22 a divulgar sobre este robô, ok? E a aceitação está sendo fenomenal. Já mais de 653 cliques, tá? Nossas divulgações. Resumo sobre este robô aqui, pessoal. Aqui a divulgação, tá? Cansado de... Cansado de... é ah, cansado de empresas que dão golpe, some com o seu dinheiro, deixando só dívidas e dor de cabeça? Por apenas 680 reais vitalício, pessoal, adquira o seu robô do Grupo City, ok? Você tem interesse, quer conhecer, quer saber mais, tá? Abaixo desse vídeo tem esse link que você vai entrar e deixar o seu cadastro. Ou nos acesse pelo WhatsApp, nos links, tá bom? E você vai ter acesso... A, as informações direto no WhatsApp para este robô, ok? Vitalício, instalado no seu computador em 30 minutos, 40 minutos, ok? E você pode ter esse robô rodando para você de domingo a sexta-feira no Forex, tá? Rodando automático, automático, para você não ter dor de cabeça, ok? O robô é configurado, pessoal, para estar tá aí fazendo em média, não menos que 1% mas nós temos tido resultados positivos, aqui como, por exemplo, um dos nossos colegas aqui, o Leon Robot, que é um dos vendedores, tá, parceiro nosso, só hoje, só hoje, tá, uma banca de 1.500 fez 2.1% até agora, tá bom? Depois nós temos também aqui o exemplo do nosso outro colega aqui, também o Cláudio até coloquei os dados desde os resultados dele aqui hoje só hoje 29 dólares 1.7 por cento hoje 29 de novembro e aí, pessoal esse é um vídeo rápido quero deixar aqui para vocês seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui ok? o nosso canal é o crypto space marketing seja muito bem vindo aqui e você pode dar um like nesse vídeo se inscreva no canal para saber mais informações sim ainda trabalhamos com a empresa Mogura, a última empresa que vamos estar trabalhando no, no marketing multinível, ok? Já tivemos decepções aí com outras empresas e procurei esse robô e ele está fantástico, estamos gostando muito, ok? Bem-vindo ao CryptoSpace Marketing, deixe o seu like, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, ok? E esse vídeo aqui é para você ter conhecimento e conhecer mais sobre este robô e o site... Da, dos desenvolvedores, caso você queira comprar a licença do robô, ela está aqui e você pode ter acesso, então, e conhecer mais informações. Como eu falei para vocês, o grupo da Indonésia, tá bom? Jakarta, Seletan, Indonésia, tá? Informações robô fantástico, ok? Hoje, se você quiser a licença, você vai ter que desembolsar 5 mil, 6 mil, dólares, tá bom? Quem tem a licença pode revender. E como nós temos aqui parceria com a, a quem tem a licença, estamos revendendo aqui por apenas 680 do, reais, reais, pessoal. E isso pode mudar esse valor, com certeza, aí no início de janeiro final de dezembro vai estar mudando. Grande abraço para vocês, vou ficando por aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar um like e nos chame no WhatsApp. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.